Destraçalho, vendo MC merda igual você, me pergunta por que eu batalho? Caralho mano, cê é horrível, cê vai tentar me ganhar, mas isso vai se tornar inadmissível Porque primeiramente, você não é um MC incrível E mesmo que você tente mil anos, você nunca aqui vai chegar no meu nível Porque você é fraco E agora meu amigo, é R Isso é um fato Eu não tô cantando pra pelar seu saco é pra ver como que assim ainda me destaco Pra você ver, olha só a verdade Eu canto porque eu provo que eu te ganho na sua modalidade E é por isso que eu te mato Eu faço agora rimando, moleque, você sabe que eu escrevo até o um plano de assassinato Você que você podia tentar também ganhar Só que pra isso, meu amigo, por mil anos você vai tentar A minha modalidade, a minha modalidade Afinal, puff! No sapatinho, pra você ver como MC aqui é muito construtivo. Sabe por quê? É só o início. Ficou puto porque essa motade preferiu aqui o Maurício, o cuzão, vou te matar. Eu chego mandando um bagulho, mas agora moleque tipo negro do pra tu assimilar. Sabe por quê? Minha rima de nova, acabou na casa, porque o choice é um bosta. E samurai vazou e se cagou. Se liga no bagulho que eu rimo com amor Sabe por quê? Eu vou além. É o caralho, é o clube do meme, nem imitando uma rima do cara, mandando uma decorada, por isso que eu chego mandando a rima rara e você fica puto. Não vou além, samurai, teu corte não tá indo bem. É Aí, é treioça, aí Aí, aí, aí Você não é da treioce, vou adiante Claro, porque é viadinho, não entra na minha gangue Sabe por quê? Minha irmã não para É viadinho porque eu não tenho um mínimo de pentelho na cara Aí, por isso que eu te mato Eu vou chegando e eu te mato no nome improvisado Sabe por quê? Que eu te gasto, esse é o movimento De você pelando o meu saco E também aqui eu vou chegando e eu sou mc na minha modalidade, cê de tube. Que foi humilhado ontem à noite, vira antigo tube, portal. Você lembra dessa batalha? Enquanto eu humilhava até a outra namorada. Sabe por quê? Me irmã no para, Prairão questione sempre a massa. Os otários do antigo na caça. Aí, eu vou além. Se você quiser, eu destruo a chota da tua mina também. Goal! Eu estou Que foge do instrumental Só fala putaria, só fala putaria Meló, cê sabe que você não tem sabedoria Sabe por que, melhor? Diz que eu tava no red tube e você que tem a porra De um monte de negão no tofão doobi solta. E agora mostra agora só minha revolta Última é rima Eu saí do na caça Mesmo sozinho, solo na Versus Eu vou causar sua desgraça é zero! É zero! É zero! Ninguém pediu terceiro direito, e a gente não deu terceiro. MC! Joyce, MC! Pé. Uh, você tá na casa é, um é, é mais bem, bem de é mais, mais de São <risos> oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para aí do que gostou da remanda nesse Pelé oh, oh, oh, oh. Geral, la massa, la massita oh, oh, oh, oh. Barulho para quem quer terceiro round oh, oh, oh. Tá tô pra no TCT, Paulo, todo mundo ficou mudo Igual a minha TV Aí, você que se gastar no seu pastinho Claro que ficou mudo, no dá um Aí meu mano, olha só, eu tô falando, falo de TV Porque o comitomina ela foi e tá voltando Aí meu mano, na moral, é trocadilho Na sua vida eu vi Na moral, assim. você faz sexo anal Fazendo filme poronga, tu aprende e você assistindo o canal. Aí meu mano, você fala de filme porno. Olha só como você só desagradou. Aí meu mano, olha só aqui na linha. Tá mais um, esplanada, pega pra Bruna, chupi. Ficar fica tranquilo, eu vou ter que falar. Esse cuzão nunca mais vai conseguir te beijar. Estão tô atacando o Esse poder não tá tenho! Então, vem aqui, seu sou Pega o desse cara, cara, ele é um retardado, Pega no saco! Porra! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma Acabou, yeah. acabou, de batalha! Acabou, batalha! Ah, Sim! Deixa botar, deixa botar! Deixa é, eu vai falar! Fihos, eu, fio, quero fio, eu quero o vinho, eu quero o vinho. Aí, aí, aí, ó. Acerta o que pra chamar pra respirar. Segura o vídeo. Vamos, vamos, vamos. Segura o beat MC Choice, MC Pelé, só pode haver o campeão dessa batalha. Tarando que baixou a gaveta no pistalho do MC Choice. 谢谢